I'm alive! E é por isso que eu sou big fã de barreira. Ah, oh! fã Nossa fã senhora! Fã foi Tirou tinta!